Olá! O que é meditação e como você pode começar a meditar nesse momento? Eu sou a Lígia Costa, eu sou professora de meditação Mindfulness e vou te trazer aqui algumas dicas super simples. Então, o que é meditação? Meditação nada mais é do que um treino mental. E por que, que hoje em dia está tão em evidência? Isso é importante você saber, porque desde 2010 alguns cientistas começaram a comprovar a eficiência dessa prática. Ou seja, o nosso treino mental, ele traz para a gente mais foco, regulação emocional e um melhor bem-estar. Ou seja, a gente pode sim treinar a nossa mente para ser mais feliz, para trazer a nossa atenção para o nosso momento presente. E o principal, né, quando a gente fala de regulação emocional, para reduzir o nosso estresse, a nossa ansiedade. E tudo isso é comprovado hoje em dia pela ciência. Então, como você pode fazer para começar a meditar a partir de hoje? Você pode, primeiro, procurar um aplicativo gratuito. Tem vários disponíveis. Começar a ler livros sobre meditação. Você pode ir lá no meu Spotify. Eu sou uma professora de meditação mindfulness e você pode buscar pelas práticas que a gente disponibiliza gratuitamente. Você pode fazer treinamentos de meditação mindfulness. A gente também tem uma agenda, se você se interessar, vai lá, porque daí a gente aprende de forma estruturada. Então, como as práticas de meditação, elas vão contribuir para a nossa inteligência emocional. Né, para que a gente possa não só viver no momento presente, estar autoconsciente, mas também atuar e nos comunicar com, com todos os outros, interagir de uma forma plena, com conexão, com empatia, gerando confiança, que é o que a gente realmente deseja. Então, a meditação ela é simples, mas você precisa de algumas técnicas. Então, vamos lá! Se você quer começar a meditar a partir de hoje, primeiro, arruma um tempo. Pode ser um minuto. Não estou te falando para arrumar 20, 30 minutos, não. Arruma um minutinho. Tenha a sua intenção. Eu desejo. E comece a participar de alguns grupos. A gente vai disponibilizar toda quarta-feira uma meditação nova. Você pode ir lá e você pode simplesmente ouvir essa meditação guiada. Para algumas pessoas faz mais sentido né, você seguir uma voz, alguém que está te orientando. Para outras, o silêncio também pode ser uma forma de meditação. Você pode caminhar e simplesmente prestar atenção em todo o seu redor, sem música, sem conversa, simplesmente estando ali no, no seu momento presente, também pode ser uma forma de meditação. Uh, e você pode também passar a ter o seu dia, né? a gente sempre fala, uh, inteiro, com a presença, estando mindful, vivenciando todos os momentos do seu dia com atenção plena. Então, é muito simples, né? É, meditação é um treino mental, quanto mais você pratica, mais você vai condicionando a sua mente para este treino, é como se você fosse numa academia. A gente fala que é exatamente a mesma coisa. Só que esse treino mental, ele está trabalhando o córtex pré-frontal, que é uma parte executiva do nosso cérebro nova, responsável pelo discernimento, pelo controle das emoções, pelo foco. E quanto mais você pratica, mais você fortalece essa área do seu cérebro, que vai te ajudar, como eu te disse, a ter mais foco a regular suas emoções e a viver com mais bem-estar. Gostou? Fez sentido? Então, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa a sua pergunta aqui para mim e participa das nossas aulas de meditação para que você inicie essa prática de uma forma leve. Porque tudo que a gente traz aqui nesse canal é para que você possa liderar a sua vida profissional e pessoal com um pouco mais de leveza. Até a próxima!